Olá, vamos mais uma vez fazer um vídeo, vamos fazer o um serviço, né? A qualidade do vídeo não é lá aquelas coisas, aqui a gente sabe consertar sapato. E é isso que a gente vai fazer. No caso hoje, nós não vamos exatamente consertar, nós vamos personalizar. Esses quatro pares de sapato, a dona quer diminuir os seus saltos. Olha que coisa bonitinha que eles são. A cliente também. Aí dá pra você perceber. Isso é número 33. Ela comprou os sapatos e quer diminuir os seus saltos. Para diminuir os seus saltos, nós vamos. Primeira coisa: vamos arrancar os, as capinhas de salto. Que são essas coisinhas que todo mundo conhece aqui. Certo? Vamos arrancar. Veja você que para arrancar, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo. Aqui. Para você arrancar isso daqui, é fácil. Você coloca o alicate aqui, arranca o plástico, certo? Dispensa o plástico, e aqui, olha ó. Ó, que coisa mais fácil. Mas para quem tem um pouco de força, força masculina, Eu vou mostrar agora como você vai fazer menos força. Eu já fiz um furo aqui. Você não vai conseguir ver o furo. Vou tentar aproximar aqui. Nós temos ali um furo. Onde está o furo? Eu não estou vendo o furo. Como é que você vai ver na verdade? Aqui está o furo. Esse furo, ele vai servir para você colocar o parafuso. Vamos ver. O parafuso, você vai colocar ele aqui por baixo. Colocou aqui por baixo. Você vai colocar uma arruela. Uma arruela. E vai colocar a porca correspondente. Ah, esse parafuso uma vez colocado o parafuso que não precisa ser apertado porque você de vez em quando vai ter que usar a sua mesa a sua bancada então você não aperta muito esse parafuso você vai usar da seguinte maneira certo você não vai precisar fazer tanta força vou equilibrar aqui com um dedo é dá para você perceber que estou equilibrando com apenas um dedo e ó. ó sacado facilmente será que é fácil sacado facilmente isso em tempo real que aliás nosso querido, estimadíssimo Google, está bagunçando a vida de quem produz vídeo. E normalmente eu gosto de fazer vídeos pequenos, vídeos curtos, rápidos de serem vistos. Mas o Google, depende, ele quer agora que você faça vídeos longos. Então, provavelmente é isso que eu vou fazer, fazer vídeos longos. Ou seja, nesse tempo que você está olhando, eu retirei os saltos de todos os pares, um, dois, três, quatro pares. Eu retirei uh, agora. Como o vídeo dele de, quer mostrar como você vai fazer o corte dos saltos, é importante que você saiba o seguinte: você não pode cortar. O salto de qualquer sapato, vou tentar te mostrar aqui. O seguinte: vou eu pegar o outro pé. Porque Você tem esse, esse sapato que foi retirado a capinha de salto, mais ou menos meio centímetro, tirado esse meio centímetro. Aqui na frente, levantou, aumentou um pouco o espaço. Deixa eu abaixar aqui, eu vou mostrar para você. Aqui de lado, abaixando, abaixando, não muito, mas o suficiente. E aqui temos, aqui nós temos, aqui, quando tem... A capa de salto, ele está aqui embaixo. Sem a capa de salto, ele levanta um pouco. Se eu retirar um centímetro, ele vai aumentar mais aqui. Ele vai aumentar mais. Quando a dona pisar, ele não vai se ajustar tão bem. Ou seja, se nós pegarmos um sapato que tem a meia pata, muito cuidado muito cuidado que se você quanto mais você cortar esse sapato vai ficar caído para trás nós não queremos que a cliente caia para trás e nem para frente né na verdade a gente não quer que a cliente caia de jeito nenhum é, vamos agora partir para o corte então vamos partir para o corte vamos partir para o corte aqui nós temos a ferramenta do corte, nós temos aqui uma régua e nós temos também uma caneta. Veja, com a régua nós vamos medir, a ideia é cortar um centímetro. Você consegue ver aqui, ó. Um centímetro. Essa é a ideia. Aqui nós temos o nosso querido arco de serra. O arco de serra ele vai fazer isso aqui, ó. Hum. Difícil, né? Aqui é possível enxergar. Vamos ver um pouquinho. Aqui está. Você vai. Aqui você vai. Eu acho que você consegue ouvir um ruído metálico. Esse ruído metálico, para quem já conhece, sabe que aqui dentro tem um caninho de metal um cano de aço. Que igual a esse daqui tem um cano de aço, esse cano de aço aqui ele fica bem difícil de você cortar no arco de serra porque o aço ele é bem duro esse daqui é um aço duro da serra? é um aço duro você se não tem outra opção o jeito é usá-lo agora se você tem a oportunidade de se valer dessa tecnologia aqui você vai pegar a corta-mármore. A é, corta-mármore corta que, no caso aqui, fazer a propaganda, né? É a melhor. Essa daqui é maquita. Essa é a melhor que tem. Você vai, primeira coisa, você vai tirar da tomada. Olha que beleza. Isso é uma tomada muito bem ajeitada, né? Mas o é importante é que funciona, não se mete não. É, você vai tirar da tomada. Nós não queremos acidente. Vamos pegar as chaves. É, vamos deixar deitado para que você consiga vir. Aqui. Vai colocar as chaves. Tem gente tá olhando e reconhecendo a Maquita, falando é pro outro lado. Aí eu falo: É, eu já vi. É que eu estou do outro lado, né? Senão eu ficaria na frente da máquina. Porque o parafuso ele tem rosca invertida. Aqui nós estaríamos apertando qualquer outro. Eu retirei o disco de serra. Que nós não vamos precisar do disco de serra. Nós vamos utilizar esse disco para cortar aço inox porque o disco para cortar aço inox porque ele é o disco mais fino que para cortar metal que nós encontramos nós vamos uh, aqui aí agora sim nós vamos girar vir, para esse lado no certificado de estar preso Agora sim nós vamos ligar na tomada. Uma vez ligado na tomada, vamos fazer o teste. É muito bem, é muito bem. Então, aquilo que levaria um enorme tempo aqui eu acho que eu vou mudar a câmera para que você possa ver melhor deixa eu ver aqui vamos ver que afinal de contas você enxergar é o mais importante aí é esse então vamos aqui no caso, estamos cortando sapatos de couro. O sapato de couro dá um cheiro característico de couro queimado. Você não pode sentir, ainda não inventaram o computador ou o celular que tenha cheiro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá vendo? Você consegue chegar aqui onde eu marquei. Aqui nós vamos. Não está tão iluminado, mas você consegue. É, eu acho que aqui eu vou adiantar a imagem para poder você não ficar vendo uma coisa repetitiva Que é a marcação Muito cuidado Essa máquina Como qualquer outra máquina Ela não erra quem erra é o operador, se você cometer a imprudência de colocar os seus dedos preciosos na frente, a máquina não perdoa, porque ela não tem sentimentos, então não se esqueça disso. Uma outra maneira também, é você, ah só o propósito. Isso aqui é uma cerâmica, um piso, um pedaço de, de piso. Ah, que bacana, é quase impossível de enxergar. Algumas cores ficam bem difíceis de enxergar. Aqui, estou marcando. Dessa vez, você não vai deixar o dedo aqui quando acionar. Você não está vendo, mas você deve usar, no meu caso eu uso óculos comuns, olha que bacana, coloquei a caneta em algum lugar que eu não encontrava, mas aqui eu uso óculos, mas se você não usa óculos, antes de usar uma máquina como essa, use a óculos de segurança. É que é mais difícil de marcar que ele tem pelinhos. <síntese> Normalmente eu seguro aqui Para eu ter apoio na régua E aqui ó Risco entre o 2 Dá para ver? Entre o 2 e o 3 tem um centímetro Então deixa eu colocar aqui ó. Um centímetro isso Acho que dá para ver Um centímetro Então vamos novamente Cortar aqui Mais um Evite falar enquanto tá com a, a maquita tá ligada. É isso. Não, mas evite mexer do lugar o sapato enquanto tá cortando. Mexa a máquina. um centímetro Isso aqui não é uma máquina de sapateiro. Não, não é. Mas, a partir do momento que existe uma tecnologia que facilita a nossa vida, e nós sabemos manejá-la, nós temos como obtê-la nada mais justo do que utilizar, tá certo? Muito bem. Uma vez feito o corte, se o corte é muito bem feitinho o que nós vamos fazer Vou hum, é levantar aqui um pouco mais, isso Certo? O que tem errado aqui é o seguinte Nunca recoloque o mesmo salto retirado, então, aqui ó, uma criança consegue fazer isso daqui. Daqui a pouco a gente volta, tá ok? Aqui estamos nós de novo, considerando... A cor da capa de salto corresponde com a cor não dessa parte da sola, mas sim a lateral da sola. Então, aqui nesse daqui nós vamos colocar preto. Nós vamos colocar é é. uma capa de salto preta. Uhum. Que maravilha, que maravilha! Daqui a pouco vamos nos preocupar com esse problema. Aqui, de alguma forma, foi até bom que isso tenha acontecido, porque aí a gente já aprende mais uma. O que acontece? Esses saltos, algumas vezes, eles são não são tão compridos quanto a gente imagina por dentro o furo na parte metálica isso aqui vai vamos ver aqui Veja que aqui é marrom claro, marrom claro. Teto. Nós temos um par pronto. O WhatsApp está me chamando. Quem sabe é alguém de vocês que já estão fazendo perguntas pelo WhatsApp? Certo. esse daqui ele tem um segredo que daqui a pouco a gente vai ver. Então, nós temos aqui os sapatos trocados Trocados, simplesmente trocados, cortados saltos. Todos eles com seus saltos cortados. Diminu um centímetro. O que acontece? Aqui se você for medir a parte que foi tirada, você vai perceber que vai ter um pouco menos do que um centímetro, que é a diferença do disco. O disco de corte saiu nessa diferença. hora, é só, né, qualquer dúvida, o pessoal sabe, é só mandar nos comentários, perguntar, quem já mandou alguma dúvida sabe que nós respondemos prontamente, recebeu, respondeu, certo, as pessoas que já vieram até aqui, já perceberam que... Isso não é truque. Isso é possível de ser aprendido por qualquer pessoa. Principalmente as mulheres que são mais inteligentes. Nós vamos ter que admitir, né? Então tá, até o próximo vídeo. Falou, um abraço.